Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo... Deus te livre de tal, Senhor. Isto não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe, Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo. Pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos, Se alguém quiser seguir-me, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um Segundo as suas obras. Palavra da Salvação. Se ainda te recordas, no Evangelho, do domingo passado, víamos Jesus a perguntar aos seus discípulos e vós quem dizeis que eu sou. E vimos também Pedro, em nome dos doze, a responder prontamente, inspirado pelo Pai. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas ficou a questão... Será que Pedro sabia o que estava a dizer? O Evangelho deste domingo, que acabámos de escutar, ajuda-nos a perceber a resposta a esta pergunta, porque vem na continuidade do Evangelho do domingo passado. Vemos como Jesus, a partir da resposta de Pedro, aproveita para anunciar pela primeira vez a paixão e a sua ressurreição aos seus discípulos dizendo, o Filho do Homem vai subir a Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, ser condenado, crucificado, morrer, mas há de ressuscitar ao terceiro dia. E vemos depois hoje a, resposta, a, a reação de Pedro. O mesmo Pedro que tinha dito, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, agora reage uh, a esse anúncio da paixão do Senhor, dizendo, uh, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Porquê? porque Pedro pensava num Messias uh, triunfalista, poderoso, como aliás os judeus do seu tempo esperavam. Um Messias que viesse pela força e que pela força libertasse o povo judeu da opressão do domínio dos romanos. Jesus não quer ser esse Messias. Jesus apresenta-se como um Messias sofredor, como um Messias que sobe a Jerusalém para dar a vida. E, sobre, e sobe a Jerusalém para dar a vida livremente, voluntariamente. A minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou, diz o Senhor no Evangelho segundo São João. Pois então, Pedro não, não percebe esta atitude de Jesus. Pedro, apesar de ter dito, tu és o Messias, o Filho de Deus, não sabia o que estava a dizer. Ora, e tu? Quando dizes algo acerca de Jesus, uh, será que sabes o que estás a dizer? Tu... Sempre que afirmas que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a Luz, que Jesus é o Caminho, o que é que estás realmente a dizer? Será que conheces Jesus? Repara que para conhecer Jesus não basta dizer algumas afirmações que aprendemos de cor quando andávamos na catequese ou quando andamos na catequese. Para conhecer Jesus não basta ficar pela, pelos, pelas doutrinas, pelos dogmas... Para conhecer Jesus é preciso segui-lo, é preciso ir atrás dEle, é preciso viver à maneira dEle, ao jeito dEle. E é, aliás, isso que Jesus diz aos seus discípulos. Uh, se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga Ora, se queres conhecer Jesus, não podes ficar apenas com aquilo que aprendeste na catequese, a repetir isso uh, exaustivamente. Se queres conhecer Jesus, tens de arriscar a segui-lo, ir atrás dele, tomar a tua cruz todos os dias e seguir o Senhor. São esses os desafios que ficam hoje para ti, para a tua vida, uh, deste evangelho que acabámos de escutar. Primeiro, procura conhecer Jesus verdadeiramente, não por aquilo que aprendeste dizer que aprendeste de cor, mas por aquilo que é a tua vida de seguimento do Senhor. É na tua vida quotidiana, é na, na relação com os teus amigos, é na relação com os teus familiares, é na, na, no desempenho das tarefas que te estão confiadas, é aí que tu podes seguir o Senhor e é aí que tu podes conhecer o Senhor. Conhece-se melhor o Senhor seguindo-o do que repetindo aquilo que aprendemos de cor e que muitas vezes não sabemos bem o que é. Segundo desafio, se queres realmente seguir o Senhor e conhecê-lo, então toma a cruz. Olha para a tua vida, olha para tudo aquilo que na tua vida te custa, que te traz dificuldade e agarra a cruz, abraça a cruz, ao jeito de Jesus. Porque só aí, quando nós abraçamos livremente a cruz, esquecendo-nos nós próprios, morrendo para nós próprios, só aí é que verdadeiramente podemos conhecer o Senhor.